Agora vamos conhecer a nossa lavidama de hoje. Meu nome é Ana Flávia Calegari, eu tenho 24 anos e tô solteira há 5 meses. Se a pessoa falar que é de touro, eu já corro na hora. Touro, não me envolvo. Gosto bastante de sagitarianos, librianos. Eu era casada, eu era casada dele, ele quis ir embora de casa. Daí eu deixei ele. Não falei para ele ficar, eu falei, quer ir, vai. Daí ele foi, daí ele quis voltar. Mas daí eu já tava com a porta fechada. Me ajuda, Tata. Vem, Ana. Ai, Curia, tudo bem? Tudo Ai, não tá fácil? Não, tá complicadíssimo. Ai, Curia, sério? Uhum. Já namorou à distância? Não. Nunca namorou à distância? Mas tô querendo experimentar. Ai, gente, ó, fica a dica aí, ó. Trouxe <risos> uns meninos bem legais pra poder fazer uma dinâmica contigo. A dinâmica é a seguinte, Ana. A gente selecionou cinco meninos. E esses meninos vão mandar pra Ana algumas fotos, assim. Algumas fotos aleatórias. Não vou dizer que tudo aqui é love, porque nem tudo nesse programa é love, não é, gente? A gente sabe que aqui tem drama também. E o drama é o seguinte, as partes do corpo que eles tiraram as fotos foram estipuladas pela produção. Menos Mas, menos mal, ou um sim, não um sei, né? Mas a gente quis ter uma surpresinha, então a gente deixou uma carta coringa. E aí eles vão escolher, eles vão escolher qual parte do corpo, às vezes uma tatuagem, uma coisa assim. Hum, gosta? gosta? Gosta. Uhum. Tá pronta, Ana? Sou. Ah, então vamos lá, boa sorte. Então é. <risos> Sim, ah, já sim, já uh, gente, não, mas... não, Eu não a não. Diz ele que quer fazer um passinho comigo. Vê se ele tem. Ah, vê se ele tem condições. Tem nada, pô. É, pro outro lado, do já. <risos> pro outro lado, fala. Sai. Primeiro pô. Poli vai, vai, vai, vai, vai, vai. É. vai. Cada vez eu acho que É, é pô. Não, não. Demora pra se preparar pra fazer o bicho. O biquinho tem que ser bosa todo. Ana, seguinte, aqui estão as fotos dos boys. A cada etapa a Ana vai eliminando um. Eu tenho uma coisa pra te contar. Tu vai eliminando e eles vão desfilar aqui na tua frente, só pra você hum, ver o que você perdeu. Esse é olho castanho. Essa foto ficou bem nítida, essa daqui já tá muito embaçada. Pode estar escondendo os defeitos. Olha! Esse aqui tem sarda. Olho meio esverdeado. Esse ficou meio bugalhado Mas eu gostei. Tá, esse eu gostei. Eu vou excluir o primeiro porque parece que ele tá meio triste. Poxa, Poxa. Foi, hein? Não Não, ainda continua triste? Tô triste. Muito triste. Eu ia ficar muito mais feliz se tu me chamasse pra conversar. Mas a gente tem que ser feliz sempre? Tá. <risos> e aí, Ana, será que mandou bem mandou acho mal? Acho que sim, acho que sim. Uh, vamos ver. Agora a próxima parte do corpo que a Ana vai eliminar é a boquinha. Tá, esse primeiro aqui já vi que tem barba, porque além da boca eu já consigo ver a barba, né? Isso é importante. É bem carnuda. esse é loiro. <risos> esse cara é muito engraçado. Ele abriu os olhos e agora ele abriu a boca. Ó. Usa até a correntinha dourada. Eu vou excluir o segundo, que é loiro. Porque eu não gosto de loiro. Poxa, Ana. Ué. <risos> Poxa. Não foi dessa vez. Não foi. Mas tudo bem. Tudo bem. Ana, vou te falar que essas fotos agora estão boas. Agora é bíceps. Você arrependeu desses últimos dois? Não, bíceps? não. Então tá, então vamos lá. Eu gostei desse primeiro aqui. Eu acho que ele depila o braço. Depila? Mas eu acho legal quem depila o braço. Esse aqui é com o bem peludo, hein? Tem que debilar. E esse aqui escondeu o sovaco. Por que, que ele escondeu o sovaco? Ele tá com a blusa assim, meio... meio tímido. Não entendi. Ai, ai, ai. Primeiro eu gostei. Eu vou excluir o tímido, porque eu não entendi porque ele escondeu o sovaco. Ele ficou com tanta preguiça que ele nem tirou a camisa pra mostrar, entendeu? Achei isso... Não, não parece que ele tava bem, assim, empolgado. Então... Ô, oh, como assim? Qual é o teu nome? Ana Flávia. Prazer. Qual é o teu? Guilherme. Guilherme? Mas sacanagem, hein? Ô, Guilherme, por que que tu, esco... tu não tirou a camisa pra bater a foto? Ah... Tu só puxou? Só puxei, não. Sabe por que que eu não quis? Ah, a tua foto... Porque tu nem tirou a camisa, tipo, que, que empolgância é essa? Que empolgante que tu tava, que nem tirou a camisa pra fazer a foto? Ah, que eu não sei tão bem assim, dispor meu corpo, mas... Deveria sentir, porque tu é bem bonito. Bria, quem dá. sabe a gente pode uma alguma coisa a mais, né? Não, mas sabe. já foi. <risos> Agora chegou a grande hora, a hora do Coringa. Gente, o Coringa é aquela coisa, né? Cada um escolheu o que quer ia é mostrar. Ana, ah, tu promete <risos> que, que tu conta pra gente. Conta, conta, conta. conta. Ai, vai, boa sorte. <risos> Falei que ele depilava, ele depila o peito também, ó. Olha. É só dois? Deixa eu ver. Ah, que difícil. Tá, eu vou escolher o que mostrou o corpo inteiro. O corpo dele é bem bonito. Então, o primeiro depila, mas já tá meio crescidinho, né? O segundo que tá bem depiladinho. Mais moreno. Infelizmente não deu. Uhum. É, quem sabe numa próxima? Porra, que muito difícil. O seu também é, bem bonito. Mas o eu teu eu acho que se de repente a gente puder conversar outro dia, <risos> outra hora, fica na repescagem. <risos> tá então, bom. Eu... Oh, gente, será que vai rolar beijo? Ai meu Deus, eu tô torcendo muito pra que role um beijo O que, que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Se você quiser participar de algum Love Drama, eu vou deixar um link aqui Na descrição, que daí é só tu clicar ali E preencher um formulário que quando Eu tiver aí na sua cidade, você pode Participar comigo, que tal, hein? Agora eu vou parar de incomodar vocês e vamos ver se Rola beijo ou não, lembrando que Se rola beijo, ganha prêmio Prêmio da para pras meninas Prêmio da Barbearia VIP DC 401 401 Pros meninos e prêmio se me assistem pro casal. Deu! Parei de incomodar vocês, agora vamos ver se rola beijo ou não. Beijo! E aí, Ana? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou uma pessoa que reparo muito nas coisas. Reparo bastante. Reparei que você tem o um cabelo rosa e tudo mais. Sabe o que significa o rosa? Ternura. Uma pessoa que tem uma personalidade, uma personalidade muito forte. Gostei bastante de você. De verdade. Espero te conhecer mais também. Também gostei dos dread Gostou? Já foi maior ou não? Sempre Já foi pô, maior Então, reparei, reparei ele há pouco tempo. Reparei, eu acho que há uns três dias mais ou menos. Já deixou ele bem compridão ou não? Pô, então, ainda não deixei. Espero, vou tentar, né? Vou deixar ele bem grandinho pra ver como é que vai... Como é que Deveria vai deixar aí, ia ficar bem legal. Você acha que ia ficar legal? Uhum. Mas você gostou do cabelo assim? Gostei, bem legal. bonito. Eu gosto de dread. Sério? E eu não vi teu cabelo. E se eu aparecesse, eu ia escolher por causa do dread. Ah, é? ia escolher por uhum. causa do dread? Coisa boa. <risos> tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Será que não. é não hora que eu te falei pra você de onde? Criciúma. Eu sou de São Paulo, só que eu moro numa cidade chamada Braço do Trombudo. Gostaria de conhecer um dia Braço do Trombudo? Uhum. Cidade tá, de primeira. Mas tu fala assim, normal? Como assim, normal? Fala, é, tá já, já. Ou não? Sim, bem empolgado? Tu fala, tu é ah, essa é meu voz. Jeito. É o meu jeito, Sempre ah, ah. De verdade. Você ficou em dúvida? Fiquei. Okay. Se tu realmente fala assim. mora sozinho? Eu moro. Agora estou morando aqui em Florianópolis. Ah, tu mora aqui agora? Agora morando em Florianópolis. Por que tu veio para cá? Faculdade. Estou fazendo fisioterapia. Hum, e você? em tá, assim, que faz? Eu tô na terceira. Eu faço nutrição. Estou na faz quarta. faz nutrição. O que você gosta de fazer? Eu faço vídeo para o YouTube. Faz vídeo para o YouTube? Uhum. E tipo assim, de sair e tudo mais, você gosta de uma balada? Que não, não sou de, de, de balada. Não gosta? Não, eu gosto de barzinho, de barzinho ou ficar em casa. Você gosta de ouvir música? Uhum. Eu toco violão. Eu Pessoal. canto, sabia? Você canta? Uhum. Fechou uma, deu pra então? <risos> tu escuta Isso. o quê? Eu gosto bastante de pagode, sertanejo. Eu gosto de tudo, sou bem eclético, de verdade. O que, que você gosta? De rap. De rap? Rapzinho também é bem. Rap, rock, MPB. Marcelo uhum. D2, Projota. Marcelo Projota. D2. Eu sou fanzaça dele, desde Fãzaça criança dele. Mas ele tem um Fui defeito. Fui até no hotel dele todo. Qual? Sério? Ele é flamenguista. Ah, <risos> Eu também sou? Você é flamenguista? Ah, eu não acredito. <risos> tu tá jogando time? Corinthians, né? Ai, meu Deus. <risos> ele acabou com a chance dele agora. <risos> Nossa, o Corinthians é muito chato. Enfim, espero te ver mais vezes aqui em Florianópolis. Que você venha pra cá e... Vai a gente... pra Criciúma também? Isso é um convite? Não, tipo, vai. Você acha que a gente vai deixar chance de convite? Mais. Não sei. O que você acha? A gente tem que desenrolar. O que você acha? Não. Não. Não entendo. Não entendo. Não? Ok. Então o que você acha? A gente conversa melhor. Tudo mais. A gente troca uma dele. Pode ser? A frente das camisas é muito pá. Pode ser. Muito prazer. Muito Cara, a experiência foi muito boa, de verdade, gostei muito de conhecer ela. Quando eu pisei ali, eu vi que ela tinha uma energia, uma vibração muito boa. Como eu falei, ela tem uma personalidade muito forte, dá pra ver, assim, só no olhar dela. Fiquei muito feliz de ela ter me escolhido, né, a oportunidade de conhecer uma outra pessoa. Enfim, ela falou pra mim, ah, você é assim aqui, você é assim lá fora, porque a gente tá de frente das câmeras, né, aqui tem toda a produção, tudo olhando, né, tudo focando ali na gente, então, tipo... Fica um pouco de insegurança e tudo mais, né? eu senti insegurança da parte dela, mas claro, da minha também, né? E como ela disse, você assim aqui, aqui dentro também? Como é que você é lá fora? A gente trocou o número, a gente trocou as redes sociais e, e quem sabe a gente vai marcar alguma coisa e tudo mais.